If I go, if I pay, when... Fala galera tudo bom com vocês Miguel Alves aqui muito bem a mais um vídeo no canal Miguel Alves empreendedorismo digital galera para quem já me acompanha quem já me segue aqui um bom tempo sabe que eu falo bastante aqui sobre marketing digital tá pago tá bom estratégia online empreendedorismo online então tudo que engloba aqui um negócio um projeto na internet eu falo aqui no canal beleza nesse conteúdo de hoje eu vim trazer para você aqui um conteúdo que que é um pedido né é um pedido de uma escrita nossa daqui do canal ok ela tem uma dificuldade de como é, resolver um problema um problema tá de uma conta que tá bloqueada beleza e nesse conteúdo de hoje eu vim trazer para vocês aqui algumas dicas tá bom que pode te ajudar e vou dar duas na verdade duas dicas que vai te ajudar que vai melhorar bastante tá bom é logicamente que ao correr do vídeo aqui eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas aqui tá e vai acoplar e vai agregar bastante no seu conhecimento tá bom e se você já gostou da ideia desse vídeo desce aqui embaixo já se inscreve no meu canal deixa seu like o seu comentário que vai ser muito importante tá bom para gente poder crescer e evoluir juntos tá bom gente eu vejo que tem muita gente galera que tá reclamando dos vídeos tá bom alguns haters aqui então a, a galera fala assim ah você tá demorando demais a falar enrolação da porra tudo mais entendeu então gente é o seguinte é falar para mim, ok. se o vídeo tá ruim. Se o vídeo tá é, ali, mais ou menos, ou tá bom. cara comenta aqui e o seu comentário, vai ser muito importante para a gente poder melhorar esse conteúdo. Beleza, e assim a gente cresce todo mundo juntos. Tá bom, no mesmo sentido. Beleza, então se muita enrolação embora. Para os conteúdos, bora. então galera, aqui como você já pode ver, tá bom. Estamos aqui, ó, tá no suporte do tá, Facebook. Beleza, aqui em qualidade da conta. É uma parte muito importante, que as pessoas ainda, tipo, quando leva alguma, tipo, alguma restrição, algum bloqueio, a galera não tá, não tá nem aí, tipo, você não sabe como resolver esse, esse problema, tá? Isso aqui eu já tô careca, já de resolver esses problemas, tá bom? Mas, aqui tudo tem um período, tá? Lembrando que aqui, tá? Quando você tem a opção aqui, certo? Que gente puder so, solicitar, tá? O um análise do teu BM, da tua conta de anúncio, Depende muito do, do bloqueio, que aqui tem vários, vários tipos de bloqueios, tá bom? São bloqueios de conta de anúncio são é, impedimentos, tá? É, são restrições de páginas, restrições também da própria conta, restrições da conta e do BM, tá? E assim vai, beleza? Então, quando você tem aqui essa opção, tá? De poder solicitar uma análise, que aqui é a parte que você vai enviar, tá bom? O documento. E, inclusive, eu tenho um vídeo ensinando da forma correta como você poder enviar o documento tá vou deixar para você passando aqui no card aqui em algum ponto dessa tela então aproveita aproveita bem esse conteúdo tá bom e muita gente tem essa dificuldade acha que é só que é só simplesmente pegar um telefone tá pegar um telefone aqui certo tá aqui no meu telefone é acha que é só pegar um telefone e bater uma foto aqui do documento não gente a foto ela tem que ser um uma padrão tem que seguir as políticas do Facebook tá uma dica muito importante quando você for tirar sua foto ok Pega o seu telefone vai para um lugar mais bem tranquilo um lugar que não tem muito brilho para tá? que seja bem tranquilo ok fica não fica muito assim no, na luz também porque o documento ele pode ficar muito claro né muito assim entendeu brilhoso entende e acaba que às vezes você vai enviar aqui para o Facebook e ele não aceita aí tá? ele reconhece alguns dados seus, porque ele tem que ver claramente o teu rosto tá ele tem que ver que ali é você ok e ponto certo então, quando você for enviar, cara, presta muita atenção nesses pontos, que vai ser muito importante, tá bom? Então, aqui, ó, você vai enviar o documento, tá? Eu aqui, tô com essa conta aqui, inclusive, eu tô aqui com a conta restrita, tá? Essa conta aqui, eu não consegui, também, é, restaurar ela de volta, porque também foi uma conta aqui, você, você pode até analisar aqui, ó. Certo? Aqui, ó, identidade também recebida, tá? Eu enviei para eles a identidade, só que a identidade não foi 100% ali, é, checada por eles porque não, não chegou com sucesso ok então por que eu que falando isso aqui para vocês de experiência própria ok? de muito de muito tempo de muitas campanhas tá bom que já rodei e roda esse exato momento ok então é, essa aqui é uma conta que eu acho que eu, eu posso trazer para vocês para te dar como exemplo tá bom para você também entender certo talvez você não saiba o conceito desse desses pontos, tá bom é de restrições e de bloqueio então então o primeiro passo eu Quero falar para vocês que é muito importante: é isso aqui. Tá, é você poder enviar ali o documento para você poder solicitar uma análise do TBM ou da sua conta de anúncio. Ok, então, muito importante esse ponto. Tá bom, presta muita atenção nas próximas vezes aí. Quem, quem foi executar, presta muita atenção. Uma foto ali, bem nítida, uma foto ali e não esteja com brilho ali. Tá bom, cara. Uma foto Padrão uma foto nas políticas. Se você tiver alguma dúvida, leia as políticas do Facebook tá bom inclusive vou deixar para você aqui embaixo aqui ó tá bom esse ponto aqui tá para você ler tá mas eu leio para você poder aproveitar o conteúdo galera porque o que é para vocês aqui são, são coisas de experiências próprias tá bom não é coisa de papinho de Google não tá então vamos lá o segundo passo que eu diria para vocês tá bom que seria a parte agora do suporte tá bom? Bom, estamos aqui agora no suporte, tá bom? Carregando aqui o suporte. Galera, o suporte, é, você só consegue ter acesso ao chat, tá bom? O suporte do Facebook mesmo, certo? E, ao qual você vai ter acesso ao chat, ok? O chat, você só consegue ter o acesso dele quando você ele gasta ele mais ou menos ali um o valor da pro lado, de uns 1.500 reais a 2.000 reais, ok? Você consegue sim tá, é, liberar aquele botãozinho do chat, beleza? vou colocar vou colocar aqui para cá beleza aqui ó como você já pode perceber que eu vou deixar para vocês aqui o link aqui de da descrição do vídeo para você tá bom para você tentar aqui acessar o chat ok se você tiver acesso ao chat ele vai aparecer na hora para você com esse link aqui que eu vou deixar para você aqui debaixo do vídeo tá esse ponto aqui é muito importante tá bom aqui ó no meu caso aqui já utilizei bastante o chat beleza e eu resolvi muito pepino de fato tá bom então aqui ó é, no caso dessa conta aqui eu tenho um problema nessa conta tá bom gente é aqui uma bem que tem várias contas de anúncios aqui ok e aí eu tive um problema aqui também mas aqui eu consegui até fazer aqui alguma coisa para te dar como exemplo tá bom então aqui ó temos aqui ó como podemos te ajudar tá isso aqui ó, isso aqui já é uma, já, já, já é uma posta de entrada do chat certo que é ao qual ele ele já disponibilizou para mim porque eu já usei um tempo essa conta e tudo mais tá e é uma contingência minha então por isso que eu tô tendo aqui é, é, tendo aqui é, o acesso a essas informações, beleza? Então, ó, tem aqui, ó, tá? Vou clicar aqui em outra coisa, por exemplo, aqui, ó, né? Solucionar o um problema, né? Tem aqui, tá? Mas aqui, ó, você já pode reparar que aqui, que aqui já fala, ó, minha conta de anúncio foi impedida de anunciar e conta de anúncios está desabilitada, entendeu? Então, de fato, aqui, ó, esse aqui é o problema que tá acontecendo, né, comigo, tá? já aconteceu, de fato. Já eu vou clicar aqui em outra coisa, você já vai ver, tá? e aqui ó ele fala aqui ó eu marcar tá um desses problemas aqui ó vamos escolher aqui ó ó então eu vou colocar aqui ó minha conta de anúncios está desativada vamos clicar aqui nessa aqui ok ó e aqui também, tá vendo aqui ó essas contas aqui que estão tá em vermelho são contas de anúncios que foram bloqueadas galera esse aqui é o meu perfil tá e aqui são contas de anúncios aqui ó tudo bloqueada. tá vendo aqui ó Olha o tanto de coisa que eu, que eu tinha aqui Aqui era uma era uma contingência minha, tá? Que é a qual é, eu me bloquearam, tá? Então, até hoje eu não consegui resolver isso aqui, tá bom? Faz, faz tempo também já, então eu acabei que de deixei para lá, tá bom? Mas aqui, ó, meu perfil aqui, tá? Pessoal, é são tudo conta de anúncios, certo? Beleza. Então, aqui, ó, aqui eu vou marcar, aqui eu vou, aqui eu vou selecionar, tá bom? Qual conta que eu, que eu quero, ó, resolver o problema, tá? Vou marcar aqui, ó. Vamos clicar aqui numa conta aqui, vamos dar aqui como exemplo aqui, vamos pegar essa aqui ó, beleza? Eu vou dar aqui um OK aqui ó, certo? Aqui ó, aqui ele, ele já fala para mim, tá? Para mim poder colocar aqui o número aqui ó, de identificação, tá bom? Dessa funda, beleza? Em seguida que eu vou selecionar a conta de anúncio que tá bloqueada, certo? Eu vou dar aqui o um Confirma aqui, tá bom? E de fato eu posso estar sendo redirecionado por chat. Eu vou mostrar para você por dentro aqui, porque isso aqui é bem simples, isso aqui é bem fácil, tá bom, o acesso. Mas para você ter esse acesso, galera, de fato é preciso você ter gasto aí no mínimo aí os mil reais, tá bom? é De mil, e, cara, eu acho que até mil dez reais eles hoje conseguem, né? Eu acho que vocês conseguem hoje é, tá tendo acesso do chat. Mas assim, com toda a minhas letras mesmo, tá bom? Com a minha confiança mas r$ reais a dois mil reais porque já porque já testei muito tempo tá é, já gastei vários valores específicos beleza então de fato isso aqui foi o que realmente que eu quis mostrar para vocês eu espero que tenha tirado aqui alguma clareza eu espero que tenha te ajudado de alguma forma tá bom para você saber como fazer como é, aplicar isso aqui tá então galera esse aqui foi nosso conteúdo de hoje espero que você tenha gostado de mais um vídeo tá bom se você gostou também deixa aqui embaixo aí, nos comentários aqui porque vai ser muito importante tá bom e era é isso. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o um próximo conteúdo.